Ok, então, leitura comentada da obra Três Ensaios Teóricos Filosóficos, o um livro que não serve para calçar porta, porque é muito leve, mas serve para apoiar uma mesa manca. Né? A gente está na página 48, <risos> é, tópico 2 do capítulo 1, um, do ensaio 1. Um. Então, a língua ela é abstrata, pois... Tópico A, a língua é mente, a linguagem é mental. Lembrando que essa definição né, de língua é mente, língua é mental, corrobora o pensamento de Saussure de que língua e linguagem é uma só coisa. Né? Uma é generalização da outra. Nesse aspecto, a gente pega a lei universal. A, a, a primeira lei hermética universal, que é o todo é mente, o universo é mental, certo? E a gente vai aplicar esse postulado na língua e na linguagem, partindo do pensamento né a língua, ela é mente no sentido de que ela, a parte abstrata, né, ela reside na nossa mente e antes dela se materializar no concreto, que é a parte que Bakhtin reivindica como real essência, né, que origina ali na, na, na interação verbal Ela é Tão somente imagens E energia contidas Na nossa mente né? A partir do momento que ela é Traduzida Essas imagens é traduzida né, São traduzidas Para não açoitar o idioma São traduzidas E impressas numa cadeia vocal Ou numa cadeia de visualidades Ela se torna concreta Ela ganha é, realidade, existência material, e isso se dá por meio da interação verbal, tá? Então, nesse processo, ela é mental, ou seja, ela é um produto da nossa mente. Então, vamos ao texto. Tudo o que existe no universo manifestado, da mais simples criatura ao organismo mais complexo, projetado, tudo é, antes de tudo, imaginado criado numa determinada mente para as coisas práticas por exemplo este computador no qual escrevemos as presentes laudas antes de ele ser manifestado por certo foi uma imagem na mente de um técnico da mesma forma todos os seres animados manifestados foram projetados na mente do todo Dessa forma, outra vez repetimos, o todo é mente, o universo é mental. Remetemos-nos a outra lei, a da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. E tudo o que está dentro é como aquilo que está fora. Assim como o todo cria e manifesta tudo o que há em sua mente, criamos a língua em nossa mente a partir dela... Manifestamos. la Isso daqui é um pouco complexo, né? Para a gente compreender, assim, de primeira, tá? Mas, é, com estudo, com dedicação, com disciplina, a gente chega a alguma luz, né? Veja bem, é, dizer que as coisas se, se criam, são criadas aleatoriamente ou do caos, né? Originando do caos... De, de um lugar que não, não tivesse coerência, que não tivesse coesão, seria a mesma coisa de que é, a gente dissesse, e, e, e Madame Blavatsky vai dizer isso, né, se a gente pegasse um punhado de madeira, um punhado de, de, de mar, um, um, umas peças de marfim, um, al, al, alguns, alguns metros de aço, né, jogasse isso para cima e caísse isso no chão como um piano, né? Tocando ali uma fuga de bar, uma fuga de bar sendo executada, né? Se as coisas passassem a existir do caos ou aleatoriamente, significaria o mesmo processo, né? De você pegar aí a madeira, o marfim, o aço, jogar para cima e isso cair no chão, né? como um piano executando aí uma, uma fuga de bar. A gente sabe que tanto o piano para existir quanto a fuga de bar necessitou de uma mente que projetasse isso. Então, antes do piano existir, antes da fuga de bar existir, ela era só uma ideia. Eles eram uma ideia na mente da, da, das pessoas que, a, que, que os projetaram certo? Não existe aleatoriedade, não existe nada surgindo a partir do caos. O mundo onde estão as ideias, esse mundo para Platão, ele é um mundo perfeito, né? O arquétipo, essa garrafa aqui, ela tem esse formato aqui, e diversas outras garrafas são manifestadas. Antes dela existir com esse formato, ela existiu na mente de alguém, mas até mesmo antes dela existir. Na mente de alguém, existe um arquétipo de uma garrafa, e esse arquétipo é perfeito. Né? A, a caneta que a gente escreve, né? ela tem aí um formato X, que é ergonômico, certo? Você consegue pegar, né? você consegue manusear bem, a escrita é mais fina ou mais grossa, a depender da forma como essa, essa caneta é fabricada. Existe antes de dela ser fabricada, na mente de quem a projeta. Mas existe no plano das ideias uma caneta que é perfeita, que é, é esse arquétipo no mundo das ideias é uma caneta que se ajusta a qualquer mão, que se ajusta a qualquer tipo de escrita, a qualquer tipo de papel, a qualquer textura, sabe? E essa ideia dessa caneta, esse arquétipo de caneta que está no mundo das ideias, ele jamais deixará de existir. Acabam-se todas as canetas do universo, do plano manifestado, e é, jamais essa ideia vai deixar de existir. Certo? Faça-se todas as canetas. Da mais ruim, a melhor. Esse, esse arquétipo ele vai continuar a existir. Então, o universo é mente. A, a, a, o todo é mente, melhor dizendo. Nesse sentido de uma energia antes condensada, né, que está aí presente na, na teoria do Big Bang. Uma energia condensada, matéria pura condensada, que tem uma necessidade para manifestar-se e uma afinidade com essa manifestação. Então, essa energia vai se expandir e vai gerar tudo o que há. Então, esse, essa energia em estado de matéria pura, concentrada, né, é a mente. A manifestação de tudo o que há no universo é um processo que deriva dessa mente. Ah, ou seja, tudo o que existe parte desse mundo, desses arquétipos, desse mundo, dessas ideias. Trazendo esse postulado da filosofia, já que a gente se insere né, em estudos de filosofia da linguagem tá, a língua ela é mente a língua como sistema, esse sistema normativo que é a parte que cabe associar, que cabe a Martinet, por exemplo né, a teoria estruturalista, a teoria é, da dupla articulação da linguagem humana isso tudo é um processo que é mente, ele existe apenas na nossa mente. Né? A partir do momento que tem uma necessidade de manifestar esse sistema normativo, ele vai, então, ser manifestado segundo uma afinidade. Né? A afinidade de um professor de linguística, de um, de um pesquisador de linguística, é uma para manifestação desse sistema a do ribeirinho é outra, a afinidade, a necessidade é outra. Então, as formas de, de manifestação serão diferentes, né? A partir do momento que o que está na minha psique, o que está na minha mente como sistema, é impresso numa cadeia vocal ou numa cadeia de visualidades, né? isso vai ganhar é, densidade energética, isso vai ganhar realidade material. Aí a gente já está falando de um plano manifestado, de um plano mental. Perguntas sobre isso? Sobre a lei da correspondência, tudo o que é, é que está em cima é como o que está embaixo. Não exatamente igual, tá? Há uma relação de simetria, é, de... De analogia, às vezes. Tudo o que está embaixo é como que está em cima, tudo que está dentro é como que está fora, tudo que está fora é como que está dentro. Por isso que, quando, quando você está depressivo, por exemplo, você olha para o mundo, você não consegue ver beleza em nada. né Porque tudo que está dentro de você vai guiar a forma como você olha o mundo, como você percebe o mundo. Certo? Então, há uma relação de correspondência. É uma lei universal e ninguém pode lidar, lutar contra isso. Né? Então, é, de, de certa forma, tudo que está na nossa psique, no, na nossa mente, como sistema de língua, vai ser materializado de forma concreta. Então, o, o, o que está fora se materializando como linguagem vai corresponder ao que está na nossa mente, ao que está em imagem na nossa mente. Quanto mais erudito for, o sujeito, quanto mais do sistema ele conhecer, melhor ele vai manifestar essa linguagem. Perguntas? Vamos adiante, então. O ser humano desperta a sua consciência na linguagem e nela adquire a língua. Né? Eu devo, é, se algum dia eu rever essa obra, eu reeditá-la, eu devo eu devo tirar e se adquire aí, né? Porque parece um pacotinho pronto e acabado, e não é assim, a gente já falou sobre isso. A partir da interação, algo apontado implicitamente por Socir, na máxima, o ser humano nasce preparado para a linguagem, mas sem ela, que pressupõe a mediação social para sua aquisição, novamente, chama a atenção para que eu deva corrigir né? A aquisição aqui, a língua é formada na mente dele, ou seja, a língua ela é formada por meio do processo de interação, do processo de, de, de observação é, do mundo exterior, né processo de internalização daquilo que a gente capta na interação no meio social tá E aí a gente vai formando essa língua na nossa mente. A língua é mental, pois ela só existe na mente do falante, ou do especialista. Aqui se manifesta também a lei da polaridade. Tudo é somente graus de uma mesma coisa. Né? E aí a gente volta àquela máxima de soci. Língua e linguagem são uma mesma coisa, uma é generalização da outra. Para um, não importa as leis inferiores que regem o sistema. Também o conhecimento... Sobre ele não importa, importa apenas o uso que se faz dele, isso o falante, né, para o falante não importa a, a, as regras do sistema, tá, as leis que, que, que, re, que a regimentam isso, tá, importa ele fazer uso desse sistema, né, e ele ser entendido, né, da forma como ele adapta esse sistema aos usos dele. Tá? em outras palavras, importa a manifestação da língua no mundo projetado, importa a linguagem para o outro, né, o, o linguista tem importância, ou deveria ter, né aqui eu dou uma alfinetada no pessoal da le, da, da, do Letras Libras, né, que, que se dizem linguist, linguistas da, da língua de sinais, mas que passam longe, de fato, de, ser, de serem linguistas. Tá? É, ou deveria ter os fenômenos da língua manifestada a face densa, material, somática da língua, como também a face sutil, psíquica e noética né, que se refere ao, ao news a ideia, ao mundo das ideias ao mundo é, do espírito a, a face então noética da língua em sua origem, ou seja, no plano das ideias aqui basicamente né, a gente fala é, né, desse plano interior e do plano exterior da, da língua, é, tendo em vista que língua é o sistema abstrato que está na nossa mente e a correspondência disso fora de nós é a linguagem, tá? Então, para o falante, não importa muito o sistema normativo, tá? Se tem alguma regra que arregimenta né, a linguagem, um aspecto exterior, né? De, disso que está na nossa psique como língua Não importa muito No momento que a gente vai enunciar No momento que a gente vai é, falar Que a gente vai interagir verbalmente né, como, Comunicativamente A gente não fica pensando né, Essa regra aqui Ou essa classe gramatical Que eu vou utilizar agora Exige um predicativo assim Um objeto assado, um verbo é, cozido não importa isso A gente simplesmente pensa e fala A gente pensa e fala Sem deliberar sobre o sistema normativo Já para o professor de língua Já para o linguista Isso tem que ser uma premissa Isso tem que importar sim Como que eu vou ensinar língua se eu não sei que, que regras tem essa língua, quais são essas regras? Por que, que essas regras se comportam? Ok, vamos adiante. Assim sendo, a língua é mente, pois esse fenômeno pertence primeiramente aos planos sutis da existência humana. Todo e qualquer fenômeno de língua, ou seja, linguagem manifestada é, em primeiro lugar, sutil. Em segundo, é um fenômeno mental que é associado a uma palavra, e aí no livro tem esse exemplozinho aqui. Né? C mais A mais S mais A, igual a casa. E aí, é, em língua de sinais, né? É, configuração de dedo do polegar estendido, configuração dos, dos demais dedos estendidos e juntos, orientação de palma para medial, né? Uh, ponto de contato, ponta de dedos. Ponto de articulação, espaço neutro. Somatória disso, casa. Né? Então, eu tenho a somatória desses aspectos, isso tudo está na minha mente, na forma de uma imagem, certo? Que tem duas faces, segundo o Socia, uma é significante, a outra é significado, né? Então, quando eu associo a isso, a uma palavra, ou quando eu associo a um sinal, eu tenho, então, é, um produto da minha mente, um produto que é mental. Então, um conjunto de sons ou de visualidades existe, em primeiro lugar, na mente do falante. Quando isso se somatiza, ou seja, manifesta no plano da matéria, no soma, a língua é, portanto, linguagem. Como afirma Socir, língua e linguagem são uma só coisa. Uma é generalização da outra. Logo, a linguagem é mental, sendo a psique a esfera que medeia o fenômeno, interpenetrando as esferas sutis e densas da vida. Nisso depende que língua e linguagem são, portanto, graus de um mesmo fenômeno, no qual os graus mais elevados estão para a língua e os mais densos estão para a linguagem. Pensa que o sistema abstrato normativo, ele existe na nossa psique. Sossir, ele coloca isso, deixa isso muito claro, né? E isso vai ter uma somatização, ou seja, isso, a, a língua ela é psicosomática, né? não é só doenças que se somatizam. Né? A língua ela é psicosomática. Ela vai existir primeiro nesse plano né? é, psíquico nosso e depois esse psíquico ele vai se tornar psicofísico, ou seja, ele vai ser um ente psíquico traduzido e impresso em, em um ente externo, numa cadeia de sons ou numa cadeia de visualidades, tá? Nesse sentido, a língua e a linguagem é, mesmo como Socir colocou, uma generalização da outra, né? Ou seja, na minha psique, a língua é um sistema normativo, eu tenho imagens, né? Que Socir chama de imagens acústicas, certo? dotadas, de uma dupla face, onde uma face é significante, né? ou seja, é exatamente aquela imagem interna que eu tenho do referente, da coisa que referencia, e a outra face é o significado, ou seja, o que eu sei a respeito desse, desse referente está aqui dentro. Isso é sutil, é uma energia, não tem como você abrir um... um aqui a nossa cabeça ou qualquer outra parte do nosso corpo para dizer, aqui é mente e aqui está a língua. Porque é só uma energia, isso é muito sutil. Mas a gente tem a, a, a interação verbal que vai dar existência material, conforme afirma é, Baquitinho, o círculo, vai dar existência material à língua, aquilo que é só uma energia vai ser adensada, né? essa imagem vai ser impressa numa cadeia de sons, vai ser impressa numa cadeia de visualidades, vai tornar uma palavra, vai tornar uma, uma, um, um sinal. Para além disso, né, também vai carregar muitas coisas pertencentes a outros planos sutis, que são os planos valorativos, que não convém a gente entrar nesse detalhe agora. Perguntas sobre isso? Vou, vou usar a fala de aula da semana passada. Calma, professor, é, tudo, é tanta... que até para formular a pergunta eu estou com dificuldade. Não deu <risos> para entender, é, assim, é tanta informação, né? Que até para formular a pergunta é difícil. Tá certo, pessoal, aos poucos a, a, gente, vai, a gente vai deslindando toda, toda essa questão, né? É, por exemplo, o, a sua pesquisa de mestrado, é, uh, Rayane, ela situa no plano abstrato, ela situa no plano sutil da língua, né? Porque ela vai é, pensar o sistema normativo para o registro de regionalismos. O regionalismo está no plano denso, está no plano da linguagem, mas como você pensa o registro disso, você não está lidando com língua no concreto, com a linguagem. Você está lidando com é, é, manifestações né, do concreto, manifestações densas, mas abstraídas. Né? Uh, a Áurea, que, que, por exemplo, lidou muito com, com a questão da, da escrita, né? a escrita ela é, é todo um processo simbólico. Né? Então, uh, a, a, a questão da aprendizagem, da escrita, a questão da escrita, ela também é, reivindica um plano abstrato para si. Né? Então, a gente, a gente lida muito com o, o plano mente da língua, e não o plano mental. Bom, vamos adiante. Tópico B. Articula-se duplamente e organiza-se sintaticamente. Veja o que a gente está falando aqui do sistema linguístico. Né? Então, olha só. A língua situada no plano da memória, sobretudo na memória do linguista, pode ser compreendida como um sistema cujos elementos constituem relações solidárias entre si. Né? estamos sendo bem bensocirianos. Desde os menores elementos, fonemas, e eu coloquei aqui também parema, né? Fonemas barra paremas, as normas que regem tal sistema passam pela complexa teia das formas sobre as quais recaem os sentidos relativamente estáveis. Todas as combinações dos elementos linguísticos obedecem a critérios próprios de cada sistema, critérios esses arbitrados pelo corpo social, sem os quais não se poderia produzir fenômenos de linguagem compreensíveis. Partindo dessa premissa, não podemos ignorar o fato de que a eclosão do sentido num determinado ato verbal obedece à normatização da perfeita combinação dos elementos linguísticos ou, pelo menos, minimamente aceitável, né? Ou seja, a gente pensa, então, um sistema normativo, a gente pensa a língua abstraída, a gente pensa um falante ideal, né? Mas a gente sabe que esse falante ideal, ele não existe, ele é um falante abstraído. No entanto, o fato da consciência do falante não operacionalizar com esse sistema normativo, ele não deixa de se fazer presente, porque minimamente o falante tem que corresponder ao sistema normativo para que ele se faça entender. Se eu começar aqui a aleatoriamente dizer palavras sem conexão, sem os elementos normativos né, necessários, ou seja, um sujeito que age, uma ação um objeto que é fruto dessa ação, tá? que é produto dessa ação, sem eu concatenar isso, vocês não vão me entender. Se eu começar aqui a falar avião, poltrona, casa, aluno, vocês conhecem cada palavra, o sentido relativamente estável dessas palavras. Mas vocês não conseguem retirar disso uma mensagem, um todo o que faça sentido. É preciso que haja relações solidárias. Se eu disser para vocês avião, imediatamente o, o, o, a consciência linguística de vocês vai pressupor que venha alguma coisa que ligue avião a uma ação e a um objeto dessa ação. Certo? Então... Para que se faça sentido, a nossa consciência espera né, que minimamente essas conexões sejam feitas, entre os elementos sejam feitas, que essas é, é, relações solidárias, elas sejam estabelecidas para que haja um todo de sentido. Minimamente o falante tem que corresponder. Ou seja, se eu digo minha imediatamente vocês vão pressupor um objeto da minha posse e não um objeto masculino. Eu não vou dizer para vocês minha ventilador. Se eu disse minha, vocês vão pressupor que vem um objeto possuído que é feminino. Isso está, embora vocês não deliberem po, sobre isso... Isso está no consciente linguístico, isso está na inteligência linguística de vocês. Certo? A questão do terceiro logos da linguagem, da, da, da língua e da linguagem, que é a inteligência, no aspecto subjetivo. Existe uma inteligência que normatiza isso, que normatiza esse fenômeno. Quando eu digo minha, vocês esperam um objeto possuído né, da minha posse que seja feminino, minha casa, e não minha uh, cachorro. Certo? Então, a gente não pode ignorar, apesar da nossa consciência, não, não é, é, produzir né, atos de língua, deliberando sobre o sistema normativo, ele não deixa de se fazer presente no ato de língua. Porque a nossa inteligência linguística ela atua sempre antecipando e pressupondo aquilo que o elemento pronunciado, o elemento linguístico pronunciado é, exige. Ou seja... Se eu coloco um pronome possessivo, imediatamente o sistema pede que coloque-se o objeto possuído. Minha casa, meu computador, meu cachorro, meu carro. Se eu digo ele ou se eu digo nós, pressupõe imediatamente pronome, pressupõe sujeito, sujeitos agindo. Eu vou esperar que venha um verbo. Certo? Então, essas relações, apesar da gente não deliberar sobre ela, a nossa inteligência linguística é, e sempre espera na enunciação. Sendo assim, enumeramos, a partir de agora, os níveis nos quais os elementos linguísticos se dividem no sistema. Um, o nível sintático. Neste, se estabelecem as funções e as normas para a enunciação. Em outras palavras, o papel de cada forma, que cada forma linguística assume na enunciação, bem como a norma para o seu uso. Tá? Então, eu tenho ali as funções né, que, cada, que cada elemento vai ter. Num, num determinado enunciado, numa determinada frase ou oração, né? bem como eu vou ter as regras para isso. Por exemplo, na língua portuguesa, a gente sabe que é, a gente não pode é, enunciar é, com é, a iniciação das nossas frases uh, utilizando um pronome me, um pronome te, por exemplo. Né? Eu não digo me disseram. Né? No, no dia a dia, né? no cotidiano da língua, eu digo sem nenhum problema. Né? Mas no ambiente formal, espera-se que eu diga disseram-me. Tá? Então, é, nesse nível, no nível sintático, eu tenho o nível das funções dos elementos e eu tenho o nível das regras para o uso desses elementos. O segundo nível é o morfológico. Neste se estabelecem as relações dos elementos linguísticos que compõem o nível imediatamente inferior para a formação de elementos linguísticos sobre os quais são impressos significações e temas linguísticos, elementos do nível imediatamente superior, bem como de níveis que extrapolem o âmbito do linguístico veja bem, aqui eu tô falando do nível morfológico do nível onde tem os morfemas onde está situado o léxico de uma determinada língua tá, então eu tenho aí basicamente relações para a composição né, de formas linguísticas de palavras, de sinais tá, então eu tenho sufixos eu tenho prefixos, né, eu tenho radicais né? E observando, então Conhecendo, então Esses elementos Conhecendo as relações que eles podem Estabelecer dentro do sistema Quando surge Para a, a expressão Um objeto novo Eu não crio Não preciso criar uma palavra do zero Eu tomo algo que já existe Ressignifico Combino Derivo né? por exemplo dentro da língua de sinais a gente tem casa a gente tem casa né e a gente tem casinha esse casinha é uma derivação do sinal casa né eu diminuo eu reduzo o tamanho do meu sinal e utilizo a expressão facial né eu subo as bochechas para dar para diminuir né a minha face para dar essa ideia de pequeno né? Inclusive, eu posso abaixar a minha cabeça e levantar os ombros para diminuir a minha imagem. Né? Casa, casinha. Então, isso é uma derivação. Ou seja, o, o, o corpo social arbitra sobre a língua uh, nesse, nesse, nesse nível morfológico exatamente sobre composições, sobre derivações sobre aglutinações. Tá nesse nesse caso aqui há uma aglutinação, né, de morfemas diferente, ano e mais o quantitativo 2, né? né? Nesse caso aqui, ó, escola, a gente tem dois núcleos de sentido, né, que é casa mais estudar, ou seja, o local que se estuda, né? Isso aqui é muito mais visível. Esse daqui também é muito visível, que aqui está ano e que aqui está o quantitativo 2. Né? Né? É, então, dentro do campo morfológico, eu vou estudar e eu vou compreender as relações possíveis é, entre os morfemas. Tá? E eu posso entender também, dentro do campo morfológico, as categorias gramaticais, os paradigmas, Tá? Por exemplo, dentro de. Eu, eu elejo uma categoria, uh, por exemplo, de roupa. O que, que eu posso encontrar né? de roupa? Que seria opção de substituição nas combinações dentro do eixo é, sintagmático né? do, do eixo onde eu encadeio os sintagmas, os morfemas, as palavras, os sinais para compor uma frase. Né? Se eu digo eu estudo libras, é, há possibilidade de eu dizer você estuda libras, você pratica libras, você conhece libras. Então, dentro do paradigma do pronome, dentro do paradigma pronominal, eu posso selecionar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Dentro do paradigma da, da ação, eu tenho uma quantidade de termos, né, objeto aí no caso é Libras, eu estudo, o que você estuda? Eu estudo Libras, né, eu posso escolher, eu estudo francês, eu estudo alemão, eu estudo música, tá, e uma série de outras coisas, de outras coisas, né, então eu vou é, é, poder entender no campo morfológico as relações solidárias que os elementos que os morfemas podem assumir, né, para formar novas combinações, para formar novas palavras, novos sinais, para formar orações, por exemplo. Também vou compreender, a partir né, da, da compreensão dos morfemas, as partes que compõem o um nível imediatamente inferior, né, Vou poder olhar também esses morfemas como que ele é, comportou até aspectos daquilo que extrapola o um nível puramente linguístico, ou seja, eu vou poder olhar para um determinado morfema, né? sei lá, se eu digo que a, a, a, a casca do jabuti é a casa dele, eu estou... Tô modificando o sentido original, eu estou transgredindo o sentido original de casca do jabuti de casa. Certo? Então, eu posso analisar, também compreender no nível é, é, morfológico como que esses, é, é, essas palavras, apesar delas serem relativamente estáveis, elas se despem na, na, na interação, do seu sentido original relativamente estabilizado para dar lugar a algo totalmente novo, a algo do momento da interação, tá? Eu tenho um aspecto no concreto e eu tenho uma qualidade no abstrato que permite isso que é do nível concreto acontecer. e uh... Em terceiro lugar, o nível fonológico-paremológico. Neste estão alocados os elementos linguísticos mínimos, cuja divisão não é mais possível. Esses elementos não apresentam forma em si apenas e tão somente são categorizados como a substância linguística que, obedecendo a critérios internos do sistema linguístico, são combinados para formar itens do nível imediatamente superior, ou seja, os elementos do nível fonológico, eles é, estabelecem relações, eles podem ser combinados para formar morfemas. Os morfemas, eles podem ser decompostos em unidades menores para a gente obter, então, o nível fonológico. Nesse sentido, eles se retroalimentam, tá? Perguntas sobre toda essa nossa blateração. E aí, só para ficar mais interessante, né, é, eu participei de um, de um seletivo para professor substituto de letras libras, e aí uh, o ponto sorteado envolvia questões de linguística, né, definição de, de sintaxe, definição de morfologia, definição de fonologia, e aí, a candidata, infelizmente, né, para minha tristeza, é egressa do curso de Letras Libras, me definiu fonema como a menor parte da língua que tem sentido. Não, definitivamente não. O fonema não tem sentido, não tem significado em si mesmo. Se eu pego configuração de dedo estendido, do polegar estendido, não tem significação nenhuma isoladamente, não, não pode significar nada. Né? Agora, se eu combino isso a outras configurações de dedo, coloco uma orientação de palma, um ponto de articulação, vocês entendem como sendo o sinal de eu te amo, de I love you. Certo? Então, os elementos mínimos, eles não têm sentido em si, mas eles se combinam para formar elementos Mínimos com sentido, que são os morfemas. Perguntem sobre isso, pessoal? Vamos adiante, então. Gente, esse tópico sobre língua abstrata vai até a, a letra H, se não me engano. Então, é, é um tópico bastante longo. Tá? A gente não vai dar conta dele Hoje. Tá? Vai até a F, perdão. Eu estimo que a gente não vai dar conta de terminá-lo, tá? Então, a gente é, vai falar mais sobre o tópico C e aí a gente vai encerrar a nossa reunião. Na, na, na, na próxima semana, então, a gente retoma e encerra a questão da, da abstração da língua. C, então. Compõe-se... Não, não, perdão, pessoal, não é o C ainda, tem um parágrafo ainda, né, do tópico anterior. A língua possui um complexo sistema de organização já explorado no item anterior. Não é nosso objetivo esgotar nenhuma possibilidade de explicação desse sistema, apenas trazer a luz do nosso olhar sobre esse tal sistema. Assim sendo, cabe aqui, de forma mais detalhada, evidenciar alguns aspectos dos níveis morfológico, fonológico e paremológico do sistema linguístico. E é o que a gente passa a fazer. Mozart, Handel, vocês não vão brigar aqui embaixo da mesa nos meus pés, né? Por favor. Filhos, Dogs. Tópico C, compõe-se de partes dotadas de sentido que se combinam para formar enunciados. O nível morfológico da língua é aquele que congrega as formas linguísticas, elementos que se compõem de um núcleo de sentido. Essas formas linguísticas podem ser combinadas, obedecendo regras do próprio sistema para formarem novas unidades de sentidos no sistema. As combinações podem se dar de duas maneiras distintas. Um, na composição de novas formas linguísticas, ou seja, elementos linguísticos denominados prefixos e sufixos, podem ser combinados para darem origem a uma nova unidade de sentido, bem como formas já existentes, existentes na língua podem ser somadas, sobrepostas ou aglutinadas, essas últimas pertinentes aos sistemas espaciais, sobrepostas ou aglutinadas, né? Fazendo surgir novos elementos linguísticos e, dois, formas que são combinadas sintaticamente para darem origem a novos enunciados e esses a discurso. Ou seja, eu tenho duas formas de combinar morfemas, então. Quando a gente tem uma necessidade de expressão de, de um objeto novo para a comunidade linguística, né, você não tem a necessidade de criar um sinal, uma palavra do zero. Você pega algo que já existe, ressignifica, ou combina com sufixos, combina com prefixos, por exemplo, esse sinal aqui é ano, esse sinal aqui é dois anos, ou seja, a gente tem uma parte que é, já existe no sistema que é aglutinado a, ao quantitativo que também já existe dentro do sistema e elas são, então, aglutinadas, essas duas informações são aglutinadas, por quê? a gente acaba perdendo um pouco da característica do sinal ano, quando a gente tem, então, a inserção do número quantitativo dentro do sinal ano. Né? Uma das mãos, a configuração de mão muda, o movimento permanece. Tá? Então, essa é uma forma, né? os, os morfemas eles vão sendo combinados para dar origem a novos morfemas. E a outra forma de combinação, nesse, nesse nível, é exatamente a combinação de morfemas para formar orações. Por exemplo, eu amo estudar escrita de sinais. Então, há uma série de é, é, sintagmas de morfemas encadeados nessa oração. Então, Uh, uh, há uma possibilidade dentro do campo morfológico desses morfemas, desses sintagmas se combinarem para estar aí dessa forma. Eu, pronome, sujeito que age. O que que eu faço? O que que esse sujeito faz? Ama. Eu amo. O que que você ama? Ou seja, eu tenho... Um, um verbo aqui que me exige um objeto direto. Pressupõe-se um verbo com transitividade direta. Eu já nem me lembro mais se, se, se o verbo amar é transitivo ou intransitivo. Né? Eu já não me lembro mais isso. Mas o objeto é direto. Certo? Então, você, o que, que o sujeito ama? Ama estudar. Bom, professor, estudar é verbo. Qual é a função dele aí? Ele é um verbo auxiliar. E aí, ama, estudar, o okay. quê? Libras, escrita de sinais, música. O objeto sobre o qual recai a ação do, do sujeito que age. Né? Então, você pode entender as relações que es, esses morfemas, esses sintagmas vão assumir dentro dessa frase, a partir da análise das classes gramaticais. Tá? É por isso que a grande parte das disciplinas hoje levam o nome de morfocintase, porque quando você está fazendo morfologia, em certa medida, você também está falando de estrutura, você também está falando de função. Então, a, as duas disciplinas, elas é, interrelacionam-se. Perguntas sobre isso, pessoal? Tá. Então, dentro das frases, dentro das orações, dos enunciados, há combinações possíveis. Tá? E uh, dentro dessas combinações vão se é, é, é, é, constituir frases, períodos, tá? e esses vão, obviamente, con constituir ao discurso. A característica de combinação das unidades que compõem a primeira articulação da linguagem humana possibilita uma infinidade de combinações, fomentando o que nos outros enunciados foi nomeado como economia linguística. Aqui eu estou falando da tese, por exemplo, de alguns artigos publicados anteriormente. Tá? Economia linguística, ou seja, toda vez que eu recorro ao próprio sistema para poder pegar dele... É morfemas já existentes e recombiná-los né, para a, a, que surjam novos núcleos de sentidos, novos morfemas, eu estou economizando, eu estou provocando uma economia no sistema. Se não houvesse essa possibilidade, o sistema linguístico seria exorbitante em, em, em número de é, elementos linguísticos. Nesse sentido, em se tratando de composições, de composição de novas formas no sistema linguístico, a combinação de elementos já existentes dispensa a criação de elementos novos, bem como a possibilidade de que esses elementos, que por sua vez são um tanto quanto limitados, possam aparecer em uma infinidade de combinações sem a necessidade de lançar mão de formas distintas ou novas para cada enunciação. Isso daqui está presente na teoria da dupla articulação de Martinet. Tá? É, por exemplo, o estudo Libras comunica uma ação sobre um determinado objeto. Tanto o estudo quanto Libras pode aparecer e uma infinidade de outras combinações, de outras frases, de, outras, de outros enunciados, tá? que eu não consigo vislumbrar a quantidade. Isso é possível exatamente porque o campo morfológico nos possibilita, ao invés de eu ter que lançar mão de uma forma nova para comunicar a ação, né? de estudar uma coisa que seja diferente de Libras, eu lanço mão de algo que já existe. Ou seja, existe o verbo estudar, eu vou modificá-lo. Eu estudo, eu estudei, eu estudarei, eu estudaria. Tá? Tudo isso é possível exatamente por essa qualidade, né, por essa possibilidade que o campo morfológico oferta ao sistema. Outra característica importante das formas linguísticas é a possibilidade que apresentam de serem decompostas nas unidades ou elementos linguísticos do nível do sistema da língua imediatamente inferior. Ou seja, eu posso pegar uma, uma palavra, um sinal, decompor isso nas menores partes. Eu posso pegar esse sinal né, casa e decompor em partes menores. né? Posso pegar a minha mão, observa aqui. Orientação da palma, para frente. Polegar, estendido. Né? Demais dedos, estendidos e unidos lateralmente. Ponto de contato. Ponta dos dedos. Ponto de articulação. Qual é o local onde esse, esse sinal está sendo articulado? Espaço neutro. Qual é a alocação? A alocação já é a somatória, do ponto de articulação mas o ponto de contato. Né? Eu posso ir fazendo é, essa, essas divisões. Existe movimento fonológico nesse sinal? Não existe movimento fonológico. Hã? Esse sinal tem movimento fonológico, morar. Casa, não. Ah, professor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Pega aí o seu livro da deusa que eu sei que você tem, né? vai lá onde ela fala de modificação de classe gramatical de sinais. A verbalização de substantivos, que você vai encontrar o exemplo casa e morar, onde o movimento modifica a classe gramatical. Pente e pentear. Telefone, celular e telefonar, fazer uma ligação com o telefone celular. Né, telefone fixo e atender ao telefone fixo, tá? Então, o movimento modifica a classe gramatical, tá? Essa possibilidade existe graças né, à dupla articulação, a possibilidade de você articular duplamente a língua, Além disso, você pega um morfema, você decompõe ele nas menores partes da língua, ou seja, nos elementos que constituem o nível imediatamente inferior ao dos morfemas. É mister lembrar que todos... Não é a mistel, tá, pessoal? A mistel é daqui a pouco, a hora que terminar o encontro. Tá? A reunião. Bem gelada, com torresminho de preferência. É mister... Diz que Dern é professor idiota. É mister lembrar que todos os sistemas linguísticos, todos os sistemas de linguagem humana, concordam em articular-se duplamente. No livro está entre aspas, tá, porque isso não é uma fala minha, é uma fala de Martinet. No entanto, cada sistema articula-se de maneira própria. Portanto, não se pode buscar similaridades ou generalidades na articulação ou na maneira de combinação dos elementos dos sistemas linguísticos. Se nos sistemas orais auditivos há, portanto, distinções na maneira de articulação dos seus elementos, nos sistemas visoespaciais também existem. Vale ressaltar que generalidades linguísticas existem para todos, todos os sistemas. No entanto, nem sempre os princípios linguísticos de uma modalidade são verossímeis em outra. Logo, vale o bom senso do linguista na hora da análise. E essa afirmação aqui minha, nesse finalzinho de tópico, é justamente para dar uma alfinetada, ou melhor dizendo, uma espetada, né, nas pessoas que analisaram um artigo meu e da Reane e reprovaram o um artigo exatamente por questões de novidades em relação à teoria da dupla articulação. Né? As pessoas reprovaram o um artigo né, só pela questão de que a gente fazia a aplicação da teoria da dupla articulação minuciosamente, tá, na língua de sinais, observando obviamente a questão da viso espacialidade da língua, né? A gente guarda as devidas proporções. E aí, fica aquela coisa assim, porque a pessoa não foi teoricamente, né? Se a pessoa me faz um parecer dizendo, olha, esse artigo não deve ser publicado. Por causa de, a, ah, teoria da dupla articulação, os autores afirmam isso. Martinet, no entanto, afirma isso. Né? Não foi isso que os, os avaliadores do artigo disseram no parecer. Né? Simplesmente eles reprovaram o artigo porque a, a, a dupla articulação que a gente propôs no artigo, a forma de articulação e de compreensão dos morfemas analisados, propostos, não rezava pela cartilha dos consagrados, da deusa, por exemplo. Né? E aí, depois, a gente submete novamente, o artigo tem uma avaliação por pessoas mais isentas, né? e o artigo foi aprovado e ele está publicado. Certo? Então, a Martinelli, ele afirma isso, que as línguas, todas as línguas, concordam em articular-se duplamente, só que cada língua vai fazer isso de uma forma peculiar. Se, em relação aos sistemas orais auditivos, que, que era o objeto de estudo de Martinet, apesar dele falar alguma coisa sobre as línguas de sinais, tá, isso foi um achado meu, e a professora Simone admirou muito, né, disso, porque ela, até então ela não tinha conhecimento, que Martinet tinha falado sobre isso, né? pelo menos foi o que ela demonstrou nas nossas conversas de orientação, principalmente. É... Se os sistemas orais auditivos, objeto de estudo de Martinet, é... fazem a dupla articulação muito à sua maneira, os sistemas é, linguísticos, de língua de sinais, Vão corresponder às generalidades? Não. Vai ter aspectos, sim, que serão verossímeis, e vai ter aspectos que não serão. Então, a gente tem que guardar as devidas proporções. É aquilo que eu falo para vocês, tá? A gente precisa perguntar ao sistema. Olha pro sistema, pergunta pro sistema. Será que eu vou olhar perguntar pro surdo? Escuta aqui, Martinet fala que as línguas articulam-se duplamente. A língua de sinais faz isso. Óbvio que não. A não ser que seja um surdo linguista. Mas o surdo que está lá no, na ponta do fenômeno, apenas sinalizando, ele não tem condições para responder isso. Tá? Bom, a gente fica por aqui, então, pessoal. E no, no próximo encontro a gente passa, então, o tópico D, o tópico E e o tópico F, tá? São tópicos... O tópico F, especificamente, ele é bem longo, tá? Eu acredito que a gente faça é, é, a leitura do, desses tópicos na, no próximo encontro nosso, e aí depois a gente vai entrar em questões da linguagem, e aí as questões da linguagem, elas são é, bastante pauleira, tá? bastante pauleira mesmo, né? Um pouquinho profundo, é bastante filosófico, tá? Uh, e a gente vai, então, é, parágrafo por parágrafo, tópico por tópico, destrinchar cada coisinha, e aquilo que vocês tiverem dúvida, Tá? por favor, pergunte. Não existe pergunta que não mereça resposta, tá? Não existe pergunta que não mereça atenção. Toda dúvida deve ser encarada como importante para o processo de aprendizagem. Uma dúvida não esclarecida hoje vai implicar em um, uma crescente de dúvidas, ou seja, uma bola de neve é, que, por certo... Vai desencadear na não compreensão da matéria. Tá bom? É isso, pessoal, por hoje. A gente <risos> encerra a nossa, a nossa leitura comentada. Não. Fico feliz. Não quero. Eu não a, a gente em vê-los, em vê-las vê né, aqui. É, hoje a gente está em seis, né? Um número de, de membros bastante altos, né? Acredito que a gente vai ter aí umas quatro ou cinco visualizações quando o vídeo for ao ar de, de de colegas nossos que não puderam estar nesse momento conosco porque trabalham nesse horário, tá? E eu acho que somando aí então uh, uns dez membros efetivos, né, porque tem aqueles que dão o um nome só para constar, né, no, no projeto, né, e, que não vão participar, né, eu fico feliz de de, de, contarem com, de, de contar com vocês e de ter, além da Rayane, que já é mestre, da Aure, que já é mestre, né, contar também com graduandas aqui, que é a Vera Lúcia, na, já na segunda graduação, né, a Luzinete, a Luzivane, eu não sei se elas já têm, mas eu acredito que elas já tenham uma primeira... Ah, tem sim, né? A Luzinete é pedagoga e a Luzivane é psicóloga. Né? É, é isso mesmo, já são graduadas e é uma honra ter despertar né, essa curiosidade, esse querer mais, querer ir além, né? querer somar né? Esse é um tesouro que vocês agregam a, ao profissional que vocês já são, né? ao profissional que vocês é, já construíram, tá? Muito obrigado. E agora é aquele momento que eu quero ouvi-las né, sobre a aula de hoje. Eu abro para vocês comentarem, perguntarem. Fiquem à vontade. Eu ouço. Oi. Tá. Na aula passada você falou para lembrar vocês para falar sobre tema. Não sei se era da aula passada se lembra. Será antes de entrar nesse de hoje, mas uhum. uh, tema tem a ver com algo em Baquitim que não é muito explorado, né? Tendo em vista que os temas é, são de uma infinidade é, é impossível de ser mensurada dentro da língua e tem a ver com o momento, com o acordo de sentidos do momento né? é, a significação é, o tema e significação são é, é, é, conceitos explorados em Bakhtin, está né? lá em Marxismo e Filosofia da Linguagem só que nos comentadores de Bakhtin não é muito comum a gente ver comentários sobre tema, uh, sobre significação, sim, mas sobre tema, não, tá? Tendo em vista que a questão do tema, há uma infinidade de possibilidades que não se pode enumerar, né? É, e aí, nesse sentido, eu me lembro de uma propaganda que teve há muito tempo atrás, passava na, na grande mídia nacional, né? Outrora a grande mídia, hoje consórcio, né? consórcio que não serve para nada, para nada, a não ser para divulgar e criar fake news. Né? Eu nem gosto desse tema, né? Para criar boatos, né? Vamos utilizar o português e vamos ser claros, boatos, né? Se traveste, coloca uma máscara, um verniz muito fino aí de combate de fake news para criar fake news, para divulgar fake news. Então, essa propaganda ela passava no, no horário nobre, na, na TV nacional, e a, aparecia ali algumas pessoas, é, uma que era do... do aqui do Centro-Oeste, inclusive eu vou ver se eu consigo recuperar essa propaganda e guardá-la, porque é um exemplo de tema. Né? A, era três pessoas, tinha uma mulher né, é, interagindo, e aí havia uma apresentação, né? Não sei o que lá, a Maria Isabel, e estava bem na hora do almoço, a pessoa, a outra pessoa estava com fome. Aí, Maria Isabel, a pessoa do centro-oeste, né? Hum, Maria Isabel com farofa de banana, que delícia! E a outra pessoa fica totalmente desconcertada, né? Como assim, Maria Isabel, delícia? Você está assediando a pessoa? Mas ele estava se referindo exatamente ao, uh, ao prato. É um, é um exemplo para aquele momento de tema, para aquela pessoa que não tinha o contato, não sabia dessa significação aqui para os Mato Grossenses, desse prato Maria Isabel com farofa de banana. Então, naquele momento, para a pessoa que não tinha ainda essa significação, que a significação tende à estabilidade, né, essa pessoa ficou totalmente desconectada. Né? É, um, um, um outro exemplo é que a, a professora Simone, um dia no rebaque ela falou assim, pessoal, pensem sobre a mora. A mora, o que, que a mora traz para vocês de sentido? Aí o professor Anderson relatou que ele, ele não, não tinha uma, uma boa relação, não conseguia estabelecer uma boa relação com a mora, porque a época que eles eram pequenos, tinha, tinha muitas cobras, onde tinha os pés de amora, e às vezes eles tinham é, que ir capinar embaixo desses pés de amora para limpar e tal, e às vezes eles cortavam as cobras com a enxada né? Então, é, para aquele momento, a amora suscitou para ele esse medo. amora não significou o objeto em si, mas uma realidade fora da materialidade da fruta. E, para mim, veio exatamente... Quando a professora nos é, é, provocou com isso, para mim veio exatamente a minha relação com a minha mãe. Que eu, aqui no Mato Grosso, morando no Mato Grosso, toda vez eu, eu ia uma ou duas vezes é, por ano lá, eu chegava lá, tinha um pote de polpa de amora congelada para mim. Ela tirava para o consumo de casa e tirava um pote e reservava para mim. Ninguém botava a mão naquele pote porque era para mim. Ela deixava reservado para mim. E eu eu amo a mora. A época que eu não sabia da intolerância à lactose, né, com leite, meu Deus do céu, bom demais, né? Então veja bem, a mora ela tem um sentido. Né, da fruta, etc., do nome, né, tem pessoas com o nome Amora, né, é, que está cristalizado, que está estabilizado, relativamente estável. Mas tem essas outras possibilidades né, do momento que suscita uma realidade no objeto fora da própria materialidade dele, ou seja, se você falar mora para mim, para além da realidade, da materialidade, da fruta, do sabor, da, da textura, do formato, da cor, ela vai me conduzir a, a, a uma realidade construída. E essa realidade construída, ela não vai se estabilizar, porque ela existe para mim. Ela existe para mim é significativo por causa de uma situação que eu vivi, ou seja, a minha realidade está encarnada na vida. Tá? E aí, Bakhtin vai falar um pouquinho desse negócio da, da, da, do encarnado na vida, né? da ideologia encarnada na vida, da, é, da, da, enuncia, da, da enunciação encarnada na vida, ou seja, da, daquilo que é vivencial, é conteúdo ideológico vivencial, Ninguém mais pode vivenciar isso que eu vivenciei, que constitui esse sentido. Então, isso é um tema. E essas possibilidades, elas são infindas, é impossível de numerá-las, porque cada pessoa é um centro de valores, né? conforme Bakhtin coloca, é um centro de valores particular não isolado na vida, mas encarnado nela, conectado a tudo e a todos, mas as suas vivências são únicas. Ninguém pode pensar por mim, pode desejar por mim, pode sentir por mim. Somente eu, do meu lugar único, singular, irrepetível na existência Tá? Então, por isso que os temas, eles são muito amplos, né? E de uma possibilidade, assim, infinita, não é possível visualizar. Tá? Então, tema é isso. Né? Fala-se muito pouco, comenta-se pouco, pela dificuldade que se tem na compreensão e na dificuldade que se tem de você olhar para a enunciação, para o discurso e perceber isso. Tá? Algo mais eu respondi, Áurea? Contemplei a questão colocada? Sim, sim. Legal. É, uma questão que a gente precisa, de alguma forma, tangenciar aqui nas nossas discussões é a questão de que o, o relativamente estável não é tão importante para que a gente construa, construa um todo de sentido. Eu quero trazer um textinho é, do Veríssimo que a professora Simone, inclusive, utiliza, que é palavreado, palavreado são dois textos, é trazer pelo, pelo menos um para a gente verificar essa questão. Né? E aí a gente vai ver não só a questão de que o, o relativamente estável não é assim tão importante para a construção de um sentido, e a gente vai ver também que a gente vai construir temas né, a partir da, da interação com esses textos, tá? Raiane? Quando você falou a, a palavra, o que, que, que você pensa quando falou falar mora, né? Uhum. Aí você é, comentou que por professor Anderson veio uma, uma outra coisa, aí para mim, no, ao mesmo tempo, veio a além da fruta, né? Também que eu amo, tinha o pé de amor aqui, é, a Angélica. <risos> Não sei, ó. Porque já não tem a ver com a Amora Fruta, né? Mas a uh -huh. gente não é essa coisa de Amora, de ela chamar de Amora, eu chamo de Amora, né? Já é uh -huh. outra Amora, né? Mas, assim, ainda é, seria esse tema, que não está relacionado à Amora Fruta, mas é mais uma questão do. É, eu acho que a amor, Amora amor é de amor, né? Mas é uh -huh. amor de então, tempo. é um tema, porque isso aí erigiu entre vocês duas. Né, em contexto enunciativo, em interação verbal. Tá? A possibilidade disso, disso recorrer novamente é praticamente nula. Existe entre vocês. Tá, então, por isso que é tão difícil falar sobre tema, por isso que é tão difícil analisar e buscar na enunciação temas. É isso. Rayane? Eu eu ia comentar algo semelhante que a Áurea falou agora aqui, mas não, é não era exatamente da Angélica, mas eu ia comentar essa forma que as pessoas às vezes de falar o Amora, nessas né, coisas do amor como sendo um masculino e o Amora como sendo um feminino, né? Sim, sim. Eu me lembrei... Nossa, veio muito na minha cabeça isso. Não é exclusivamente sim. da Angélica, mas nesse olhar do masculino e o feminino, assim. Uhum. E, mas em relação ao nosso encontro de hoje, eu acho que, como sempre, né, professor? Fumacinhas estão saindo, deve estar sendo gravadas fumacinhas aí. Eu acho que bota muita, muita coisa para a gente pensar, é, não só no aspecto do que o senhor aborda diretamente de um texto né, que, que a gente está lendo fazendo a leitura do livro, mas é, da prática docente em si, desse olhar, linguista, professor, né, que tem que estar tá casado, não dá uhum. para ser um ou ser outro, eles precisam estar juntos, para que a gente consiga ter um processo de entendimento da língua e ensino dessa língua de forma mais efetiva Sim. e menos caótica sem assim, a gente endeusar alguém, porque eu quero morrer com essa Sim. deusa né, que eu, acho, eu acho que eu, eu, o meu olhar né, é que o meu, o meu pensamento hoje, ou o que eu entendo hoje da língua, ele pode mudar porque eu posso vir no, ter novos elementos que me mostram uma mudança, uma alteração e o pensamento ele tem que Ir modificando junto para entender a língua, porque a língua ela não está estática. O meu pensamento uhum. de hoje ele não é eterno. né é, Nós, vamos pensar assim, nós produzimos nossos trabalhos aqui, né? O senhor, a sua tese, a sua dissertação. E com certeza, no momento que você produziu, aquela ideia talvez fosse mais aceitável. Mas hoje você já percebe com outras leituras, com, ampliando o seu olhar de leitura e de mundo... Que não, algumas coisas precisam ser modificadas, né? Então eu acho que uhum. esse olhar do. Que eu quero morrer com esse a gente. Ai, eu ouço essa palavra. Ai, me dá uma vontade de coçar. Pronto, assim, ó, arrancar a né? pele. Ai, é, eu acho péssimo. E esse negócio desses números <risos> aí parece. Não é, não, olha, eu fico assim dá até vontade de arrancar a pele, assim, de tanto tanto que me irrita isso. Mas é, essa questão dos números, né? Que eu entendo, eu compartilho com o senhor assim. Esse... né vontade é. de pegar alguém e torcer o pescoço assim. Uhum. Ah, ah, sabe, dar um comichão assim, porque uh, vou, a, a gente está se esforçando para entender uma teoria linguística, para aplicar essa teoria linguística. De repente vem a, alguém querer utilizar a pós-graduação, utilizar a ciência, utilizar o dinheiro do contribuinte para misturar alhos com bugalhos, confundir as coisas e construir algo que no futuro pode vir a ser algo como uma base teórica. Né? Inclusive, um dos objetivos manifestados é uh, que isso subsidie a... a a, a confecção de materiais didáticos para o um ensino de Libras. Gente, eu não consigo imaginar. É pegar, é pegar anos de pesquisas, é pegar todo, tudo aquilo que nós avançamos dentro da Libras, todas as conquistas linguísticas, e desculpe, desculpe o termo chulo, enfiar tudo no saco, enfiar tudo na bunda. Desculpa, eu não estou sendo nada ortodoxo aqui, né? Mas é é, é a figura que que, que que me passa agora para poder é, é, explicitar o absurdo que é isso. Né? Então, é... enfim, né? Então, eu acho que é, hoje eu mais o que nunca a gente tem esse olhar, né, que nesse encontro essa questão do professor e do linguista andarem em conjunto, porque querendo ou não, é, o professor que não leva em consideração a linguística ou não entende a linguística minimamente que seja, ele perpetua uma ideia equivocada e é uma ideia equivocada que mais vai prejudicar muito mais do que talvez um auxílio. Porque às vezes Sim. perpetua no olhar do... Ai, ah, mas é porque a gente ainda não tem muita pesquisa. Ok, a gente não tem muita pesquisa, tudo bem, normal, faz parte. É uma língua que está em processo de desenvolvimento, a gente está em processo de entender o olhar linguístico da língua de sinais ainda. Porque ela uhum. é uma língua relativamente nova. Então faz parte a gente não saber tudo e às vezes passar algo. Mas a partir do momento que a gente já tem algumas pesquisas, alguns, né, alguns textos Sim. que a gente pode ler... Né, para se embasar já não é mais aceitável que nós perpetuamos a história do dois e o dois serem a mesma coisa que tanto faz que eu vou utilizar uhum. e é. se a gente não tivesse nada em relação disso se a gente tivesse partindo do zero ok mas a gente não está partindo do zero a gente tá a gente tem a Tânia e Felipe aí já a gente tem vídeos no YouTube por exemplo de, de professores surdos falando dessa questão do, desse dois e desse dois, tá? Eu não sei se esse, se, se esse vídeo ainda está disponível à época eu não consegui baixar, mas eu vou procurar novamente e se agora eu sei como baixar, né? Mas existe, professor, um material que a própria Abençoada criou com o Nelson Pimenta, que ela traz essa diferença, que existe dois, os grupos diferentes de, de, de, de números, né? E ela mesma olhou o que ela Ela olhou que ela fez e falou assim Que se dane o que eu fiz, tá tudo igual Vou começar a falar que é tudo igual e pronto Mas tem o um material é, dela é, que ela é traz Uma incoerência, diferença Incoerência, né? Incoerência, isso é incoerência A gente não pode ter esse tipo de coisa Dentro do pensamento científico Então não é ciência Não é ciência Simples é assim né? Simples assim uh... Enfim, e é isso. vamos... <risos> <risos> vamos, vamos tentar construir um pensamento diferente disso, né? Aquilo que é da interação, eu vou analisar nas práticas textuais discursivas, né? É, por que, que o, o, o surdo utiliza dessa forma né? e pensa que, que é a mesma coisa? mas eu não vou utilizar isso para tentar derrubar as regras do sistema, isso não existe, isso é perda de tempo, né? Vera Lúcia, quer dizer algo? Não, só quero agradecer por tudo, por essa, mais esse conhecimento, mas, professor, quando o surdo fala dois e dois, assim, é porque ele já aprendeu, ou ele não aprendeu, ou ele não aprendeu, ainda? É, é o estudo que não é alfabetizado. Uhum. Não uhum. é a questão da que, né? é falta de conhecimento, isso é comum. Vai lá para um ribeirinho, para um, um agricultor sem, sem estudos, né? você fala para fala ele que não pode dizer me disseram, que o correto é disseram-me ele nunca estudou isso, nunca disseram isso para ele. ele, ele vai achar que isso não existe. A questão é essa. Essas é questões que... linguísticas, né, a gente não tem que perguntar para o surdo, porque ele não teve conhecimento. Ele não tem parâmetros para julgar isso. Tem que ser alguém que consiga olhar o sistema linguístico e compreender o sistema linguístico, tá? A, a questão é muito simples, como a relação que eu faço. Dois, dois. É a mesma coisa quando eu puder fazer dois meses. Quando eu puder fazer dois meses, é a mesma coisa. Enquanto eu ter que fazer dois meses, porque isso daqui é o correto, enquanto eu fazer dois meses assim e o surdo disser que tá ok, e eu fizer assim, e ele olhar e fazer isso daqui, né, tem diferença. Né? Então, é só uma questão de nós, tá, que temos a consciência linguística, que somos professores, que somos linguistas, a gente olhar com mais carinho e olhar de forma mais científica para o sistema linguístico. Entender. Que questões da interação da linguagem é pertinente à linguagem. E que questões da linguagem alimentam um sistema mais referendado pelo grupo social que utiliza a língua. Não adianta eu fazer uma pesquisa aqui e dizer, não, o surdo realmente diz que 2 é igual a 2, acabou a regra. Não o corpo social vai ter que admitir isso. Né? Ao longo do tempo, vai ter que começar a repetir que isso é igual a isso e está referendado por pesquisa. Aí, ao longo de três gerações, isso vai se tornar uma verdade absoluta, o que eu torço para que não aconteça, porque é desrespeito. Desrespeito. É desrespeito com toda a comunidade linguística que utiliza a língua de sinais que nós conhecemos hoje, que constituiu a língua de sinais para o que nós conhecemos hoje, desde os primórdios, desde lá, antes do professor Iue chegar no Brasil. Então, é um desrespeito gigantesco a tudo o que foi constituído desde aquela época até hoje na língua, é pegar e jogar tudo na latrina, na lata do lixo jogar no vaso e dar descarga, é simples assim, é dar um tapa na cara do surdo tentar normalizar é, essa questão apenas indo lá e perguntar numa escola qualquer que seja que tem surdos, não é factível simples assim uma coisa é o surdo aprender a ensinar caseiro e continuar, e outra coisa é a pessoa estudar e consentir e aprovar que o surdo está certo. Mas é, é, é uma, uma questão que vai para além do estudar. Né? Além, é, é, vai, vai para além disso, porque é o corpo social, nos usos da língua, que faz emergir essas normas, essas regras. Tá? Não foi um estudioso que determinou, né? é, é, não foi a Tânia Felipe que determinou que esse dois é diferente desse dois, mas ela apenas observou que há essa diferença. E essa diferença ela é respondida exatamente pelo fato de não se puder fazer dois meses. Né? Então, é uma coisa que está no social, é o grupo. É a comunidade surda utilizando a Libras que determina que há diferença. Tá? Insistir, né? um, um estudioso, um pesquisador, insistir nisso que há igualdade aqui, é você ignorar o poder do social sobre a língua. Tá? É ter um, um pensamento linguístico muito reducionista. E nada científico. Luzivaine quer comentar, Luzinete, fiquem à vontade. Mais alguma questão, Vera Lúcia? Não, era só isso mesmo, tudo de bom, muito obrigada por mais um, mais um dia de estudo. Eu agradeço a vocês, isso, isso acontece porque vocês me permitem. Diz, Luzivaine. Luzivaine. Boa noite, agradecer mesmo, professora, a oportunidade. Ainda estou me conectando aqui. Bora, pai. Tamo junto Luzinete Obrigada Não, eu também, eu, eu ainda tô aqui com a minha fumacinha, né? Como diz a professora <risos> Rayane Muitas fumacinhas Porque <risos> já tá para sair labareda, né? <risos> Tudo bem Vai chegar o momento dos Sair comentários e Fazer perguntas Sim, tá bom, sim, sim Sem Mais dúvida. uma vez, obrigado Tamo junto, por pessoal Né? Então, tá bom. Ficamos por aqui, minha gratidão, né, é sempre um momento de aprendizagem, de aprender um pouco mais sobre isso tudo, e eu conto com vocês na semana que vem. Tá? Beijão, tchau, tchau aos nossos colegas que assistiram o vídeo a posterior, e muito obrigado pela audiência, por assistir a nossa discussão. Até mais, pessoal, tchau, tchau. Até mais.